Bora dar uma olhada e fazer um update do Bitcoin após esse rompimento de ontem que foi fantástico. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixem aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo. Também comentem abaixo, o feedback de vocês para mim é fundamental para aprimorar o canal e os conteúdos. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também participar aqui do grupo do Telegram, são mais de 13 mil pessoas. Eu vou deixar todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora após esse rompimento. Nos últimos dois vídeos do canal eu mostrei exatamente qual que era a minha estratégia para operar esse possível rompimento do Bitcoin que aconteceu. Então foi uma operação aqui de muito sucesso pessoal. Tá? Inclusive eu consegui fechar minha posição ontem mesmo aqui na região de 55.300 dólares. Tá? Então realmente foi uma operação maravilhosa aqui, é rompimento como eu gosto de operar. Então se você quiser aprender aqui estratégia de operar rompimentos desse tipo aqui eu mostrei no vídeo, uh, no vídeo passado, exatamente o que eu fiz, pessoal, tá? Nos últimos dois vídeos aqui eu mostrei minha estratégia, no vídeo passado eu mostrei a minha entrada, por que eu entrei na, na, naquela posição, e agora também, eu, ontem também, inclusive, eu mostrei onde eu fecharia a minha posição, e eu fechei exatamente na região de 55.300. Na verdade, eu queria, fechar, eu queria ter fechado um pouquinho mais acima, tá? mas o Bitcoin começou a não mostrar, a perder força um pouquinho, eu acabei querendo botar né, logo o lucro no bolso, pessoal, porque esse tipo de rompimento aqui, eu gosto de entrar com um stop curto, eu gosto de entrar com a mão mais pesada e mais alavancado, então dinheiro muito bom no bolso, tá? Como eu gosto de, de fazer. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora para o Bitcoin após esse rompimento, a gente formou aqui esse pivô de alta aqui, né? Eu comentei para vocês, muito importante, tá? Rompemos aqui essa região que de 52.800 dólares, né? Configurando esse pivôzinho de alta aqui e formando, pessoal, essa onda 3 aqui agora, né? Então a gente tá aqui, ó. eu mostrei para vocês nos últimos vídeos também sobre isso, né? A gente tem aqui então se eu desenhar aqui, até com o Helios, pra gente dar uma olhadinha. Aqui a gente tem as, as, as ondas, pessoal. Onda 1 aqui, ó. Tá? Onda 2. E fazemos aqui a onda 3 agora, que tá começando a se formar. Na verdade, essa onda 3 vai ser bem... Pra mim, essa onda 3 é que vai romper a região aqui dos 65 mil dólares, tá? Essa é a minha expectativa para a onda 3. Que ela acaba se dividindo até em subondas também, tá? Então, a gente tá recém-iniciando ela aqui. Essa é a minha expectativa aqui agora, tá, pessoal? Mas, nesse momento, pessoal, o que, que eu ficaria de olho aqui agora, tá? Eu... Fechei a posição e estou buscando uma nova entrada. Que eu vou mostrar para vocês que eu tô aqui de olho para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, a melhor entrada aqui, pessoal, que eu vejo assim, assim que não é tão. Ela, ela é conservadora, mas não é tan, nem tanto, tá? Vou mostrar para vocês outras entradas mais conservadoras. Para mim, entrada mais conservadora mesmo, pessoal, seria essa região que se Bitcoin retestasse essa região aqui é de 51 mil dólares, tá? Seria a melhor entrada, realmente, tá? Mas não é garantido isso que vai acontecer. Então. Hum... Então, aqui, uma próxima região que eu estou de olho aqui é a região de 52.800 dólares, né? 52.700, mais ou menos. E seria retestar, o Bitcoin é retestar esse topinho aqui anterior, aqui tá? Então, geralmente, isso acontece bastante também, tá? E, então, eu estou de olho nessa região aqui agora, tá? Uh, vamos, olhar, vamos olhar aqui ó, o gráfico de 15 minutos, vamos dar uma olhadinha que está acontecendo aqui agora, porque a gente tem algumas, alguma formação também que eu estou acompanhando. Então, a gente acabou formando aqui, nesse após esse rompimento aqui, a gente teve esse... esse triângulozinho aqui ó, a gente acabou aqui agora rompendo para baixo né, a gente tá tendo uma, uma confirmação desse rompimento, mas gráfico de 15 minutos aqui é um pouquinho perigoso tá pessoal, então o que eu tô de olho aqui agora, se o Bitcoin perder essa região aqui ó, perdendo essa região aqui dos 58.800 mais ou menos tá, eu ficaria de olho para tentar entrar na posição que na região dos 52.800 tá, então essa região que eu ficaria de olho para poder entrar tá, é, se o Bitcoin romper essa região aqui dos 54.900 eu vou começar a ficar de olho também para poder comprar tá porque o Bitcoin poderia fazer isso aqui ele poderia simplesmente né voltar a subir aqui rompendo essa nessa linha de aqui também que também tá formando né então inclusive aqui a gente pegar o gráfico 15 minutos a gente pode ver também ó ah, utilizar uma outra linhazinha que a gente pode ver também e o Bitcoin também que tá rompendo essa linha uma LTB que é importante então, ele poder romper isso aqui agora ele fez esse rompeu essa linha para cima ter um suporte aqui e voltar a subir se ele romper essa região de 54.900, a gente pode daí pensar em novas entradas, pessoal. Nesse momento aqui eu vou observar o Bitcoin, tá? Qualquer novidade interessante eu boto para vocês no grupo do Telegram, tá? No canal de alertas. Então participem nos grupos aí, vou deixar os links aqui abaixo, tá? O canal de alertas é fundamental vocês participarem, que é né? tudo que é importante que eu vejo em relação ao Bitcoin, eu boto. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Tá? Se vocês quiserem também olhar aqui regiões de Fibonacci, vale a pena no gráfico diário, tá? Então, aqui no diário. É, a gente pode puxar Fibonacci desse fundo aqui ou desse fundo aqui tá então o que eu tô olhando desse fundo aqui pessoal a região de dois a gente poderia olhar a região dos 50 mil dólares tá que eu é, um, é um pouquinho complicado aqui tá de esperar ver o Bitcoin chegar aqui nessa região mas vamos ver como vai ser porque o trade é muito dinâmico o pessoal acha que é o que eu tô falando aqui agora pessoal pode ser em duas três horas dependendo de cada de sentimento do mercado pode mudar tudo tá então é muito importante vocês olharem a análise e tentar entender o que eu estou fazendo, não tentar simplesmente, ah, o André falou isso ontem, então vai acontecer hoje. Não, é entender a análise, isso aqui é muito importante, para vocês conseguirem pensar e vocês fazerem análise parecida também, tá? Essa aqui é a ideia do canal, tá? Muitas pessoas entram no meu canal para poder avaliar se deve comprar ou não, ou vender Bitcoin. A ideia do canal não é isso, pessoal. Eu não sou um canal aqui de, de sinais, eu sou um canal de análise técnica, eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá? Minhas estratégias... É, e como eu estou operando, tá? Então, como eu analiso aqui o Bitcoin. Isso aqui é importante vocês entenderem no, nos vídeos, tá? Então, pessoal. Essa região aqui dos 50 mil dólares eu acho um pouquinho difícil, tá? Mas vamos ver. Eu estou aqui... Eu tenho outros indicadores para mim que estão tá mostrando que a gente pode buscar também essa região. Né? Pelo menos testar essa região aqui dos 52.800, né? E olharia também esse fibonacci aqui dessa região aqui. Dos do, Desse fundo aqui até esse topo, ó. Daí eu já poderia ficar de olho na região dos 52.500 dólares. na região de 382 também, tá? Então... Eu tô bullish com o Bitcoin, pessoal, tá? De certa forma, bullish, bem menos bullish que eu tava realmente ontem. Ontem tava realmente incrível aqui, né? Eu tava muito animado mesmo com o Bitcoin, tá, pessoal? Mas vamos dar uma olhada aqui algumas coisas interessantes que eu tô de olho aqui agora. E vou comentar também um pouquinho sobre as altcoins que o pessoal me perguntou aí. O que deve fazer com as altcoins aqui? O pessoal ficou apavorado, que eu comentei ontem, né? As altcoins vão sangrar muito. Então eu vou falar das altcoins daqui a pouquinho. Mas antes eu vou comentar pra vocês aqui umas coisas importantes, ó. É... Pessoal, em relação ao indicador de sentimento aqui, tá, a gente teve aqui, tem aqui a CVD das sardinhas o pessoal tá vendendo, né, as sardinhas estão vendendo aqui nesse momento, e o long short está subindo um pouquinho, né, então a gente tem aqui agora, tá um momento assim, digamos que, né, um pouquinho, pouquinho neutro nessa região aqui, tá, mais bullish para neutro, é, é, mais bullish do que neutro no caso, tá, a funding fee aqui acabou subindo bastante, então pessoal, nesse momento aqui, até inclusive não liquidou muita gente na subida, né, acho achei que fosse liquidar bem mais aqui, né, de, de short, Acabou não, não liquidando tanto assim, né, pessoal? Mas enfim, então o gerador de sentimento para mim não está mostrando muita coisa. A gente olhar também aqui o book de ordens a gente pode ver que a gente tem aqui né, 1%, a gente tem mais compra do que venda, praticamente aqui, ó. O gerador de compra é muito maior, 240 milhões de dólares contra 190, 160 milhões de dólares, né? Isso aqui, isso aqui varia muito, tá, pessoal? Então é importante vocês olharem esse book também. A ferramenta que eu estou usando aqui é o TRDR, também está na, na minha lista de ferramentas eu deixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu tenho uma lista de todas as promoções e ferramentas na página do meu site, tá bom? Então, é uma ferramenta que eu uso bastante aqui. Uh, então, pessoal, isso aqui está me deixando um pouquinho, né, do neutro para bullish, tá? Vamos, vamos, vamos acompanhar aqui de perto, vou atualizar vocês no grupo do Telegram. O que está me deixando aqui, de certa forma, uh, um pouco receoso é a questão do indicador de, indicador de Fear and Greed Index, né? Uh, aqui, medo e ganância, que está na região de extrema ganância agora aqui, pessoal, a região de 76%, Tá, então, isso aqui é bastante perigoso aqui. É uma região, é uma. Mostra pra gente que é uma interessante, uma região interessante para a gente ficar de olho aqui para poder distribuir quem comprou mais abaixo. Tá? Então, é o que eu fiz praticamente ontem, né? É, acabei fechando a operação, tá? sem olhar isso aqui também, pessoal, para botar louco no bolso mesmo. Né? Então é um indicador importante acompanhar. Mas o que está me deixando bullish aqui também é esse gráfico aqui da CryptoQuant que eu estou tá olhando hoje. E a gente tem a quantidade de bitcoins nas, nas corretoras muito baixa, pessoal. Então caiu muito aqui. É realmente um nível aqui praticamente recorde de baixo de bitcoins na, nas corretoras. Quem está acompanhando os vídeos aí do professor Edgar Moraes nas segundas-feiras, né? Segundas ou terça a gente tem o professor Edgar Moraes tá fazendo várias análises aí sobre análise on-chain, mostrando o que está acontecendo com o bitcoin né? nas corretoras, na, né? a, também a, o, onde esses bitcoins estão, né? o que, que a análise da, do, do, do blockchain está mostrando para a gente. Isso aqui é um sinal interessante que mostra que tem uma oferta limitada de bitcoins, pessoal. Tá? E para mim, oferta limitada com a demanda que vai su surgir muito, bitcoin vai subir muito a, a, a demanda, aí, pessoal. Inclusive, a gente está falando aí, né, desse ano ter, inclusive, o ETF para Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então, para mim, até o final do ano, ele tem potencial enorme do Bitcoin, pelo menos buscar a região dos 100 mil dólares. Tá? Muitas pessoas estão duvidando sobre isso, mas para mim, pessoal, eu acho que é mais provável do que... Né, é, do que improvável tá? isso que eu estou de olho aqui agora, muito mais provável para mim é, com essa oferta limitada do Bitcoin, tá? então fique atento com esses indicadores aqui e acompanhe os vídeos do Professor Gigado na segunda as segundas-feiras, tá pessoal então, uh, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui então rapidamente comentar sobre a, a, a aqui sobre a dominância do Bitcoin, que o pessoal pediu também puxar a dominância também que falar sobre o sobre o uh, até aumentar essa tela um pouquinho melhor pra gente ver aqui Uh, falar também aqui sobre o mercado aqui, a SP500, tá? Primeiro, eu vou comentar sobre a dominância rapidamente pra vocês aqui. A dominância, pessoal, tá dando aqui agora um fôlegozinho as altcoins, tá? Então, assim, minha, a minha... O que eu digo, quero dizer pra vocês aqui agora é que... Isso aqui, pessoal, dá uma oportunidade pra vocês aí, tá? De avaliar... Uh, avaliar dando mais oportunidade pra vocês... E as altcoins agora voltando a subir um pouquinho mais. Se você conseguir ter aí, manter um lucro legal nas altcoins de vocês, a minha recomendação é tentar se posicionar mais em Bitcoin. Porque daqui a pouco, pessoal, a gente fizer um, um romper a região lá de 65 mil dólares, o Bitcoin vai subir sem parar. A gente vai buscar uma nova. Uh, né, vai, vai entrar na outra região de price discovery. Bitcoin sobe muito, muito rápido mesmo. Vocês viram o que aconteceu lá em né, dezembro de uh, 2020, né, pessoal? O Bitcoin ele rompeu ali a região lá dos. dos dos uh, 20 mil dólares e não teve quem segurasse, não teve Bitcoin, e todos as altcoins foram esperando vendo o Bitcoin dando show. Isso vai acontecer de novo, o Bitcoin romper na região dos 65 mil dólares. Então, minha recomendação é se posicionem mais em Bitcoin, à medida que vocês tendo lucro nas altcoins de vocês, tá? Essa é a minha recomendação aqui agora, é porque qualquer momento o Bitcoin, aí, né, até o final do mês, isso pode acontecer, inclusive o Bitcoin romper a região dos 65 mil dólares e com isso aí né, realmente a dominância subir muito forte, todo o dinheiro do mercado subir o Bitcoin, pessoal, tá? Realmente, na minha, minha opinião, é o é, Bitcoin aí é o único ativo que realmente eu boto a mão no fogo, tá? O resto tudo aí eu fico sempre com o pé atrás, até mesmo Ethereum, né? Tem um pouco mais de uh, confiança no Ethereum, mas todos os ativos aí, pessoal, eu tô é atrás para mim que importa o que que é sound money mesmo é o Bitcoin, tá? Isso que vocês têm que entender. Até recomendo para alguns amigos também ler livros sobre Bitcoin, né? O Bitcoin Standard, vocês entenderem o que que é sound money, o que que é o Bitcoin, vocês vão uh, tentar eu usar só, só os altcoins para poder acumular mais Bitcoin pessoal é só para isso que para mim as altcoins servem tá é tudo para mim a maioria das altcoins não valer nada ao longo do tempo tá inclusive é como a gente sabe que o mercado funciona né a gente sabe que uh, se a gente olhar lá o 2017 2018 as altcoins que estavam no top 10, top 20, várias delas desapareceram, né? Muitas delas apareceram, completamente diferente. Então, pra mim, as altcoins aí, pessoal, tomem muito cuidado, tá? Então, esse eu quero, quero dar pra vocês aqui agora. Vamos olhar também sobre a SP500 aqui, rapidamente, comentar sobre a SP500. Uhum, então, a SP500, pessoal, deu um sinal aqui positivo aqui agora, tá? Esse é bem interessante, tô acompanhando. Então, isso aqui foi um bom pumpzinho aqui da SP500 aqui agora, né? Vamos acompanhar é o que vai acontecer aqui agora. Eu, pode ter essa malhinhazinha aqui também, ó a gente tem que romper essa região aqui dos 4.400 pontos, seria bem importante conseguir romper, né, para gente pegar força. Para mim, idealmente, que é a região dos 4.450 pontos que seria ideal mesmo para a gente conseguir romper, pessoal. Esse topo aqui, na verdade, né? Conseguindo romper esse topo aqui agora, seria excelente Pra a gente conseguir formar aqui, começar a montar uma nova estrutura de alta para esse p tá? Vamos acompanhar aqui também. Outro indicador que eu acompanho... Um indicador, não. Outro gráfico que eu acompanho aqui bastante, pessoal, é a questão dos juros aqui, tá? Então, esse indicador aqui, que é o... É, o S10 aqui, o Yields, né? Vocês podem ver que também a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, isso, vocês podem dar uma olhadinha nisso. A taxa de juros subindo aqui, isso pode ser um pouco uh, perigoso aí também para os mercados, né? Então, fiquem de olho na, na, nessa, nessa, nesse esse gráfico também. E aqui também o índice do dólar, pessoal, tá? Isso aqui é muito importante acompanhar, o índice do dólar, porque a gente está aqui ainda numa tendência de alta para o índice do dólar, né? Nesse conezinho aqui agora para mim não tem nada uh, muito aí né, garantido então eu tô otimista com Bitcoin mas é importante ficar tendo que tá acontecendo no mercado para a gente não se pega surpresa então minha recomendação pessoal quem tá com Bitcoin aí né não custa dar uma subida no stop loss sobe no stop loss aí tá é para ficar é, protegido essa aqui é minha recomendação eu avalie uma região interessante para colocar stop loss de repente quem quiser ali precisar de alguma ajuda aí posso comentar no grupo telegram também sobre isso uh, mas é importante vocês ficarem sempre protegidos foi o que eu fiz aqui com Bitcoin nessa região ó tá? Aqui eu botei Stop Loss, pessoal, tá? Botei Stop Loss aqui nessa região, o Bitcoin tinha subido um pouquinho, botei Stop Loss, se ele perdesse aqui essa região, né? aqui nessa região aqui dos 40 mil dólares aqui, que eu tinha comprado até, inclusive, né? Isso por 79 aqui de novo, pessoal, eu ia botar Stop Loss de novo, porque a coisa ia ficar feia. É, botei Stop Loss, a coisa poderia ficar feia para o Bitcoin buscar níveis mais abaixo, né? Então, o Bitcoin não buscou, subiu, mantém os Bitcoins. Então, faça a mesma coisa que agora, tenta posicionar Stop Loss de vocês, né? Eu acredito que a região interessante aqui de posicionar Stop Loss aqui agora é aqui abaixo dessa região aqui dos 47, 48 mil dólares, tá? Seria uma região interessante de botar stop, né? Que acho que vai ser difícil que o Bitcoin pegar aqui agora, mas é, vamos ver, pessoal. Isso aqui estou sempre de olho aqui posicionando, né? Para proteger o meu capital e surfar a onda do Bitcoin aí rumo aos 100 mil dólares até o final do, meu, final do ano, que é a minha expectativa. Tá, pessoal? Uh, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? É, não se esqueça, se você quiser apoiar o canal também e aproveitar promoções, tem a Binance, tá dando 100 dólares de bônus aí, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E a Prime SBT também está apoiando o meu canal, também vou deixar o link para vocês aí. Está dando 50% de bônus de desconto da Prime SBT. Semana que vem, inclusive, eu tenho uma, uma, uma call aí com o um trader lá da, da Prime SBT. O, o, né? A gente vai conversar sobre a sobre estratégia de trading, vai ser bem interessante semana que vem. Então, não percam aí. A gente se vê muito em breve. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Deixa o like aí para apoiar, se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.